O quê? Confia em mim? Claro. Ah! Salve, galera! Beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucar. A Walt Disney Company dispensa apresentações e, desde sua fundação em 1923, premiou o público com suas histórias lindas, mágicas, intrigantes e que orbitou o imaginário de inúmeras gerações no decorrer de quase 100 anos de história. Com toda certeza, cada um de nós tem ao menos um trabalho da Disney que marcou a infância, não é verdade? Nos últimos anos, com o amadurecimento da indústria cinematográfica, vimos a Disney trazer ao mercado inúmeras versões live action de seus clássicos, a exemplo de Abelha Fera, O Rei Leão e Aladim e muito, mais ainda está por vir. Nos games não é diferente. A empresa, no decorrer de mais de 30 anos, transportou os videogames não só o fiel retrato de suas histórias, como trouxe também, em diversos momentos, aventuras únicas e colocaram à prova o talento e habilidade de Mickey, Donald e seus amigos. Nesse vídeo, recordaremos rapidamente alguns games das memoráveis e únicas franquias da Disney, que desde a geração de 8-bits permitem ao jogador desbravar savanas, explorar oceanos na pele de uma sereia, voar em tapetes mágicos ou mesmo salvar o mundo empunhando uma arma em formato de chaves gigantes. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos desbravar com ousadia ou melhor que a Disney tem a nos oferecer no mundo dos videogames em aventuras deslumbrantes, desafiadoras e que esse mágico universo nos oferece de maneira tão única. Preparados? Ah, e não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? O Rei Leão é uma animação valorosa, icônica e tocou o coração de todos aqueles que se envolveram com o ciclo da vida de Simba, Mufasa e seu reino. Feita pela Disney e lançada no ano de 1994, essa obra tem como curiosidade o fato da principal equipe de animadores da empresa, a época, estar focada na produção de rontas, abrindo caminho para o trabalho de uma equipe considerada secundária. O resultado, como bem se sabe, foi espetacular. Nos games, a animação recebeu jogos com versões idênticas para Super Nintendo, Mega Drive e PC, ainda no ano de 1994, e presenteou os jogadores com uma obra digna do gamer que quer mais, é ser rei. Produzido pela Virgin Interactive, o game possui 10 fases no estilo plataforma, em cenários extremamente detalhados e coloridos, com animações fluídas e competentes, pouco vistas em jogos da geração de 16 bits. Sua trilha sonora é excepcional, diretamente inspirada nas funções da animação, Vale ressaltar que a trilha sonora da obra original é marcada pela incrível participação do músico Elton John. Sua jogabilidade é sólida, permitindo o jogador se adequar rapidamente ao seu estilo. Nesse sentido, no entanto, é importante ressaltar que o game impõe uma dificuldade severa e demandará bastante paciência daquele que tiver como objetivo finalizar a aventura. Pode-se dizer que o Rei Leão foi um dos primeiros games de relevância a trazer a possibilidade de controlar o um protagonista em diferentes fases de sua vida, já que é possível jogar com Simba filhote nas seis primeiras fases do game e com sua versão adulta nas quatro fases finais. Seria essa uma inspiração para Nintendo em Zelda Ocarina of Time? De qualquer maneira, a aventura de Simba na era de 16 bits é fortemente recomendada e também pode ser conferida em seu relançamento para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A geração de 16-bits talvez tenha sido a que melhor representou a polarização no mundo dos games. Nessa época, muitos jogos eram lançados para uma máquina que, por parte da SEGA, tinha o Blast Processing como principal slogan, ou, por outro lado, para uma máquina que se destacava pelos notáveis chips gráficos e sonoros por parte da Nintendo. Embora esses consoles recebessem diversos jogos multi-plataforma, as singularidades de cada hardware, por vezes, faziam um com o que desembarcasse em cada uma dessas plataformas uma versão completamente distinta de um mesmo game, acirrando ainda mais a famigerada guerra de consoles. E foi justamente o caso dos games de Aladdin, lançados no ano de 1993 para Mega Drive e Super Nintendo. A versão de Mega Drive, que figura como o terceiro game mais vendido da plataforma ao lado de Sonic 1 e 2, foi fruto de uma parceria entre Disney, Virgin Interactive e Sega, e se destaca pelas belíssimas animações produzidas sob supervisão direta da Disney. Os gráficos são fluidos e representam de maneira única o caricato estilo da animação de 1992. Sua trilha sonora é excelente e é inteiramente vinda da animação original. O gameplay é bastante dinâmico e permite ao jogador derrotar os inimigos com sua espada e, por que não, arremessando maçãs. A versão de Super NES, por sua vez, foi fruto da parceria firmada entre Disney e a Capcom, e, durante a era de 16 bits era incansável ao lançar um game mais incrível que o outro. O game também contou com a participação de Shinji Mikami, que no futuro próximo viria a produzir a série Resident Evil. Seus gráficos, embora contem com animações inferiores à versão do concorrente, são excelentes e trazem cenários exuberantes e coloridos. Sua trilha sonora não é menos excelente, mas traz menos músicas baseadas na animação original. O gameplay, diferentemente do que foi visto no Mega Drive, é totalmente focado no estilo plataforma, com muito malabarismo do protagonista para superar os desafios. Embora tragam experiências com sabores distintos, independentemente da versão escolhida, Aladdin marcou a geração de 16-bits por sua incrível qualidade, e é recomendado para todos aqueles que quiserem explorar a Ágraba e derrotar o vilão Jafar. Embora muitos games do universo Disney fossem fruto da adaptação de suas animações, não se pode ignorar que inúmeras vezes foram lançados games com histórias próprias envolvendo os carismáticos personagens da companhia. Esse é o caso de Disney's Epic Mickey, lançado para Nintendo Wii ao final do ano de 2010. O game, bem recebido pela crítica e pelo público, se passa em Wasteland, ou deserto em português, terra criada pelo feiticeiro Yen Sid e seu pincel mágico para ser habitada por desenhos antigos e abandonados pela Disney. O protagonista Mickey, movido por uma incurável curiosidade, adentra o ateliê do feiticeiro e sem querer arruína o deserto ao derrubar solvente sobre a maquete. Depois de muitas décadas, Mickey se recorda do ocorrido ao ser raptado pela Shadow Blot através de um espelho e é transportado para um deserto totalmente arruinado. Caberá a Mickey em posse do pincel mágico de Yen Sid, derrotar os inimigos, recuperar o local e voltar ao seu mundo. O game, uma aventura 3D com clássicos elementos de plataforma, conta com mecânicas interessantes em que é usada a tinta para construir elementos do cenário e converter inimigos, ou solvente para remover obstáculos, inimigos e também permitir acesso a novas áreas. Graficamente, o game é sólido e muito bem acabado para os padrões do Nintendo Wii, com excelente modelagem dos personagens e cenários sombrios inspirados não só nas antigas animações mas também nos parques de diversão da Disney. Sua parte sonora é ótima e também conta com as vozes originais dos personagens. Embora seja extremamente caprichado em sua parte gráfica e tenha um enredo muito bem elaborado, o game sofreu com críticas pela repetição de missões e lento progresso da aventura. Epic Mickey, apesar das críticas pontuais, é extremamente recomendado e figura como uma das grandes aventuras de Mickey nos games e certamente divertirá todos aqueles que se identificarem com as homenagens feitas aos antigos e esquecidos personagens da empresa. Durante muito tempo, os jogos relacionados aos personagens da Disney ou abordavam adaptações diretas das animações ou eram protagonizados unicamente por personagens da companhia. Mas essa lógica foi quebrada com Kingdom Hearts, uma série iniciada no Playstation 2 no ano de 2002 e que é fruto da longa parceria entre a Disney e Square Enix. Kingdom Hearts é uma série dividida em três jogos canônicos, cujo enredo se ramifica por nove outros games, totalizando até o momento 12 aventuras. Seus jogos, a partir da primeira iteração, foram lançados no decorrer de 17 anos e habitaram tanto os consoles de mesa quanto os consoles portáteis. Seu enredo se inicia com a história de Sora, um garoto de 14 anos que vê sua terra natal invadida por criaturas conhecidas como Heartless. No momento da invasão, Sora é separado de seus amigos Riku e Kairi. O protagonista, transportado para um novo mundo, inicia sua aventura para desvendar os mistérios por trás da invasão de sua terra natal na companhia dos carismáticos Pato Donald e Pateta. Sora e seus amigos viajarão por diversos mundos baseados nas famosas franquias da Disney, como o mundo de Hércules em Kingdom Hearts 1, a Bela e a Fera em Kingdom Hearts 2 e Toy Story em Kingdom Hearts 3. O Rei Mickey, a Rainha Minnie e diversos outros personagens da Disney são presença garantida no decorrer dos games, assim como os carismáticos personagens da franquia Final Fantasy, como Zack Fair, Cloud Strife e Tifa Lockhart. A série, no curso do tempo, recebeu games de ação em terceira pessoa elaborados sempre com muito esmero e capricho e é marcada pela profundidade do enredo que, mesmo embalada pela ternura de seus personagens, se mostra madura e competente para transmitir importantes valores como amizade, coragem, determinação e amor. Opções não faltam para apreciar os games da série que, fora de suas plataformas originais, podem ser curtidos em coletâneas de alta definição para Playstation 4 e um futuro próximo no Xbox One. Se você tiver tempo para investir em jogos da Disney com enorme carisma, mas com uma pegada um pouco mais séria, a série Kingdom Hearts é feita para você e proporcionará horas a fio de entretenimento. Com o lançamento do Mega Drive no ano de 1989, não haviam jogos incríveis emplacados no console. Era uma época que um game de estreia do famoso Ouriço Rebelde ainda não havia sido lançado, visto que Sonic the Hedgehog chegou apenas no ano de 1991. Nesse meio tempo, Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, lançado no ano de 1990, foi importantíssimo para ajudar o novo console da SEGA a decolar. Castle of Illusion é um game do estilo plataforma clássico, em que Mickey terá de se aventurar no castelo de ilusão para salvar Minnie das garras da bruxa Miserable, que deseja roubar a juventude da donzela em perigo. Para alcançar seu objetivo, nosso herói terá à sua disposição projéteis coletados no decorrer das fases, como maçãs e bolas de gude, que poderão ser arremessadas contra os inimigos e também poderá pular em suas cabeças para derrotá-lo ou mesmo alcançar locais de difícil acesso. Ao final de cada estágio, que apresenta sempre um bom nível de dificuldade, Mickey enfrentará como boss os capangas de Miserable, coletando as joias deixadas para assim progredir na aventura. Seus gráficos, embora sejam vistos como simples frente a games com Aladdin, são belos e fazem frente aos games de primeira geração para Mega Drive. Sua trilha sonora é simples e competente, assim como seus efeitos sonoros. A aventura, instigante e divertida, recebeu um remake para os consoles Playstation 3 e Xbox 360 no ano de 2013, que foi muito bem recebida pela crítica e público por trazer a clássica aventura em nova ambientação 2.5D. Esse remake, posteriormente, foi portado para os celulares Android, iOS e Windows Phone. Castle of Illusion, posteriormente, recebeu a continuação direta chamada World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck em 1992 e no ano de 2012 viu lançada uma continuação espiritual chamada Epic Mickey Power of Illusion desenvolvida pela empresa Dream Rift para Nintendo 3DS que também conta com uma excelente qualidade e foi bem recebido a época. A Disney no mundo dos games recebeu inúmeros jogos que embora não tenham sido analisados diretamente simplesmente não podem deixar de ser lembrados em uma menção honrosa como DuckTales, lançado no ano de 1990 para Nintendinho e seu remake de 2013 para Playstation 3, Xbox 360 e Wii U Tarzan, lançado em 1999 com eletrizantes games para Playstation, Nintendo 64 e PC Quackshot, estrelado pelo Hans Zapato Donald, lançado em 1991 para Mega Drive e o lindíssimo Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse lançado em 1994 para Mega Drive e Super Nintendo Bom galera, é isso aí, essa foi uma rápida lembrança de alguns dos games que bem representaram o mágico universo da Disney nos videogames, responsáveis por trazer horas e horas de emoções em um ciclo sem fim de diversão nas terras de ágraba, nas savanas ou incríveis mundos de ilusão e fantasia. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento como uma justa homenagem a uma companhia que há mais de 100 anos não só diverte crianças, jovens e adultos, mas transmite com poucos valores que jamais deverão ser deixados de lado por cada um de nós, como a determinação respeito, amor e companheirismo. Que a Disney continue a se pautar por esses valores e por pelo menos mais 100 anos, traga alegria, magia e emoção aos lares de seus fãs. E por que não mostrar que cada um de nós está preparado como se uma criança fosse para nos encantar uma vez mais com seus games e histórias incríveis? Que venham mais games de Mickey, dono de Kingdom Hearts! Mas e aí? O que você acha da Disney nos videogames? Qual o seu game predileto? Já acompanhou as aventuras de Mickey, dono de seus amigos? Teve a oportunidade de se aventurar em todos os games da série Kingdom Hearts? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado por seus games? Deixamos de mencionar algum game é um momento importante pra você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores pra relembrar um pouco da evolução da franquia Pokémon. E por que não, conferir o melhor de Super Mario em 3D? Os links estão logo ali na descrição. Retro Challenge fica por aqui. Te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau!